Boa tarde, amigos do Face. É, voltei em razão do problema da internet. É dizer o seguinte. Que ontem foi, um mais uma vez, o segundo depoimento de Lula na justiça. No processo movido pela Justiça Federal contra Lula. E ontem o cenário não foi diferente. Sem provas. E, e está ligado, o que eu posso dizer a vocês, está ligado a um fenômeno vamos dizer assim, um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, que é a volta do Estado fascista. Fascismo, como vocês sabem, é a predominância né, de um Estado autoritário em que hoje se caracteriza com esse novo neofascismo, com a, o domínio do mercado, a privatização das grandes empresas públicas, as funções do Estado são substituídas pela pela presença de um modelo privatista, em que nada funciona do ponto de vista dos interesses da população, como, por exemplo, a democracia. A democracia ela é secundarizada, ora substituída por processos de fachada, os quais são substituídos por um governo mais ou menos legítimo, ou vítima de golpes, como o golpe de Estado, como aconteceu no Brasil em que o governo chega ao poder e faz um processo de privatização. né? Processo em que tudo é secundarizado do ponto de vista do domínio das grandes corporações. Então, hoje no Brasil, quem manda são as corporações. E é lógico que, do ponto de vista desse Estado fascista, em que foi dominado amplas camadas da sociedade, amplas camadas da sociedade onde há um processo de dominação midiática, um processo de alienação política em que setores da classe média pregam ódio abertamente. É uma coisa impressionante, minha gente. Muitos colegas intelectuais embarcando nessa ganoa furada, os quais defendem como se o problema do Brasil fosse a presença de um governo popular, a presença do governo de esquerda. Tudo é generalizado. O fascismo conseguiu inculcar em setores da classe média, inclusive intelectualizada, que tudo é comunismo, minha gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer que um governo popular, um governo democrático, um governo que se preocupe com o um bem-estar social mínimo da população, isso é comunismo? Pelo amor de Deus. Então, hoje, o que predomina num país é um modelo fascista, é um modelo em que tudo é um estado policialesco, perigoso, em que as pessoas é, têm que ter posições. Se você defende um governo popular, um governo democrático, é acusado de comunista, hoje o mercado domina domina completamente a vida social. As grandes corporações dominam o país. E, e está muito difícil de a gente retomar a democracia, tendo em vista que essa perseguição sistemática né, desse modelo que domina o país, que é a volta do, do, do fascismo. Gente que estava aí... É, Simplesmente, vamos dizer assim, aceitando as regras democráticas, hoje é, pregam abertamente né, né, o endurecimento da sociedade. É, quer dizer que, que o pobre ele não tem direito à educação, que as massas não têm direito à educação, que o marginal ele tem que ser extinto, que a população pobre tem que ser extinta, porque quem não tem acesso à educação não tem acesso ao mercado. Então a gente resume o Brasil nos nossos dias dessa forma. Né? O pobre está cada vez mais pobre, a volta das pessoas morando debaixo dos viadutos, nós estamos num processo esse processo é um processo é, que está a pleno vapor neste país. Então, o que vislumbro consequentemente, não é a reta democratização do país, vai ser um estado de endurecimento, mais ainda, e mais privatizações, né, de entrega mesmo né, da riqueza nacional, do patrimônio público, às grandes corporações, o que é que está acontecendo agora, desde a questão petrolífera até as indústrias, o Brasil está cada vez mais dependente, o modelo está sendo implantado, e a classe média né, que, que foi nessa, nessa mentira, nesse engodo né, do combate à corrupção para implantar esse modelo fascista no país, ela só vai perceber esse desastre quando começar a é, doer nos seus cofres públicos, nos seus cofres privados quando começar a doer na sua poupança, quando a renda começar a ser tributada, o Meirelles já está com o um projeto pronto, vai haver tributação geral. Né? Se você tiver um dinheirinho, se você tiver, tiver algum aluguel, se você viver de renda, pode se preparar que haverá uma, uma tributação gigantesca e a classe média vai acordar, gente. E vai ser tarde demais, como dizia o poeta Bertur Brecht. Vai ser tarde demais. Então, nós estamos vivendo um Estado fascista, repito. Né? Um fascismo em que o mercado predomina, em que os interesses privados predominam e o que os interesses da população está cada vez mais alvitados. As instituições públicas deste país, como a educação, como a saúde, estão cada vez mais com as suas verbas congeladas. Não se contrata mais gente, não se fala mais de concurso público, não se fala mais de investimento na educação, na saúde. As fábricas estão paralisadas, os grandes investimentos das fábricas estão paralisados em razão desse processo, que nós chamamos de processo do, do fascismo no país. E não haverá restabelecimento da democracia em 2018. 2018 faltam alguns meses para esse início, ninguém fala e ninguém, ninguém vê uma mídia na perspectiva de novas eleições, enquanto não concluir os trabalhos, o processo do, do Lava Jato, da condenação de Lula, não, não se falará em, falar em, em eleições presidenciais, não se falará em, em restabelecimento da democracia. Esse governo termo é o governo das elite mesmo, ele está aí para cumprir ordens, para a implementação desse Estado fascista no país. Não tem como. Está, estamos percebendo a olho, visto, a olho visto. A mídia não fala praticamente em governo de Temer, não fala de privatização, não fala de entreguismo, não fala desse processo que eles estão aberto, abrindo todas as reservas minerais da Amazônia, de todos os lugares do território brasileiro a entregar as grandes corporações, né? é uma entrega mesmo. E não tem como você não perceber isso. E a classe média só vai acordar quando Meirelles anunciar o pacotão aí de tributação da sua renda. Aí ela vai sentir, ela vai, ela vai é, começar a mudar de opinião. Porque é impressionante. Intelectuais, pessoas que eu conheço, inclusive de, da minha estima, pregando abertamente né, a condenação de um presidente, como foi Lula, onde o governo foi um governo de proximidade, um governo que realmente marcou né, a história do país. E, e as pessoas estão aí, a todo instante, só se preocupa na condenação de Lula. Enquanto isso, Temer acaba com as universidades, Corta as verbas públicas para a saúde e para a educação. Não há investimento em nada, nem no processo industrial do país, nem na perspectiva futura. E há um processo claramente né, do Estado policialesco em que os juízes, alguns juízes, estão mandando nesse país. Né? Estão mandando. Né? O Supremo, que não tem nada de Supremo, um órgão superior do, do, do poder judiciário, dentro do sistema das funções de governo. Ele dita as regras. Ditas regras, a economia está em volta é, de uma de um de um, de um mercado especulativo. A economia ela, ela é periférica, estamos sendo dominado dentro de um sistema em que num sistema mundo em que os Estados Unidos e a China está dominando. E vai ratear o Brasil. Cada, não se engane meus amigos e minhas amigas o Face. Cada pedaço, cada compromisso, cada fusa de trabalho futura deste país será rateada para as grandes potências, como os Estados Unidos e a China, que praticamente está já com seus tentáculos aqui no país. E a gente não está percebendo isso, não está percebendo. Com esse discurso midiático, esse discurso mentiroso de combate à corrupção, de, pers de perseguição ao ex-presidente Lula. Tudo isso, nada mais nada menos do que uma cortina de fumaça né, nas nossas consciências. Mas a população está acordando aos poucos. E a classe média que até ontem estava a Lula vai despertar. Vai despertar quando o Meirelles baixar o pacotão de tributação e começar a atingir as suas rendas. Aí ele vai sentir que foi enganado. E cuidado, minha gente. O poeta seu Brecht disse. Poderá ser muito tarde. Poderá ser muito tarde. Quero aqui registrar a presença da nossa querida Vasconcelos. Da minha amiga Rafaela. Josélia Costa. Frank, grande Frank. Sou comunista, Frank disse. E, e se comunista é ser sinônimo de boa formação política abaixo ao eixo fascista e capitalista-imperialista, disse o, o companheiro Franco Paulino. Facas também entrou, Sérgio Souza. Então, gente, é, o que nós estamos percebendo é isso. É a volta de um Estado fascista, em que dentro desse Estado tem um eixo, entre aspas, é, democrático, em que há uma aparência de legalidade, há uma aparência de, de funcionamento das instituições, mas que, na verdade, gente, é uma entrega total. É uma entrega, não tem como. Eles estão entregando tudo, tudo, tudo, tudo, privatizando tudo. É um processo radical de privatização, né, de domínio do grande capital através das corporações internacionais. Né? Já tomaram conta da, do, do, do petróleo, já tomaram conta das energias, já estão tomando conta de tudo que você possa imaginar. A Eletrobras já está sendo vendida, né, há uma proposta de entrega mesmo né, das riquezas das grandes riquezas da E.L.A. amazônica, como a nossa floresta, como os nossos minérios, como o nosso subsolo e como as nossas águas. Né? Né, daqui a pouco haverá a privatização dos aquíferos das águas do país. Há projetos a serem desenvolvidos né, desse desse modelo né, que o Temer Por que Temer não cai minha gente? Já pegar o Temer com os seus amigos com bolsa de dinheiro, né, com tudo, como o GEDEL, que sempre foi amigo fiel dele, né, com uma mega cena dentro de um apartamento fechado de mais de 51 milhões de reais. Provas incontestes, né, depoimentos dele a todo instante, a todo momento. E o governo Temer não, não é tocado. Por quê? Porque há esse modelo implantado no país, que é o modelo do Estado fascista, minha gente. É o Estado do mercado, é o Estado das grandes corporações, o Brasil está sendo entregue mesmo. Não há democracia. Não há democracia. E a única, e única personagem que pode romper com esse Estado neofascista no Brasil se chama a candidatura de Lula. Se Lula for condenado, aí ele tem um campo, eles terão um campo aberto de começar a dizer, olha, vai ter eleições. Porque no Brasil é como se, tivesse, tá, é como se tudo estivesse paralisado. Né? Todos estão congelados. Todos estão congelados. É uma coisa impressionante. É um processo de alineação completa. Tudo está congelado. Todo mundo sabe que, que Temer é um desgoverno. Todo mundo sabe que Temer é o bandido que está no poder. E o discurso é só em cima da condenação de Lula. Lula faz oito anos que deixou o poder. Mas continua a perseguição. Saiu do poder com mais de 80% de aprovação. Um governo próximo, um país próximo, desenvolvido. E hoje nós estamos aí. Esse modelo falido. As, as, universidades, as, as universidades estão sucateadas. Há um verdadeiro arrocho salarial em cima dos servidores públicos. Não há mais concurso. Não há perspectiva de desenvolvimento. Há um processo completo, completo, completo da, da transferência do Estado. Todo o município agora desse país, os 5 mil municípios, os Estados, só falam de terceirização. É terceirizando para lá, terceirizando para cá. Ou seja, o, o processo de achatamento salarial a nível do servidor público e nem se fala dos trabalhadores. Coitado. A classe trabalhadora está entregue mesmo, né a partir de novembro, eles vão sentir na pele o da dos seus salários, a diminuição do seu, do, seu, do seu ganho, porque a reforma trabalhista vai ser implantada a partir de novembro. E aí, gente, não tem que segure. O processo de, do fascismo tá, vai ser implantado mesmo, o mercado vai dominar as grandes corporações, como idealizou Mussolini e depois Hitler. Né? O mundo todo está nesse processo processo né, de retrocesso geral. E as pessoas têm que perceber, têm que acordar, minha gente. tem que acordar a realidade. Né? Ah, o Lula é apenas um símbolo né, dessa resistência. Hoje é impressionante a lavagem cerebral. As pessoas inte intelectualizadas, gente da, da minha estima, da minha estima, da minha admiração, pregando abertamente né, a volta ao retrocesso, minha gente. Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai parar? Quero aqui registrar a presença da Juliana Félix, colega do Face. Então, minha gente, é isso que eu tenho que passar para vocês. A minha indignação é uma indignação que eu acredito que seja de muita gente, né? Que está percebendo, estamos num processo é, de retrocesso mesmo, né? Não há democracia em que as pessoas estão sendo julgadas sem, sem prova, e aqueles que puderam ser condenados, ser julgados, não são julgados, não são condenados. E, e principalmente, né, é a presença né, desse, desse governo golpista em que implanta, que está implantando um processo de, de facetização da sociedade. Né, o Estado, modelo fascista mesmo, né, de de dominação, de, de, de respeito à democracia, de, de respeito às liberdades. Né, de, do, o devido processo legal é apenas uma farsa e estamos né, nesse processo que só vai ser concluído mesmo né, com a condenação do presidente Lula numa segunda instância, né, que tudo está encomendado para isso, mesmo sem prova, mas apenas com convicção e não ouvi dizer e também, principalmente, com o processo de privatização né, das riquezas do país, do patrimônio público, né, que está à, à, à toa. Aqui a colar tem uma resistência, como o governo de, de Ricardo Coutinho aqui na Paraíba, em que negou a privatização das águas, mas já há um processo já do, do governo federal de privatizar a transposição do Rio São Francisco, né? que foi iniciativa do governo, na época, governo de Lula, e que hoje é uma realidade. O Sertão da Paraíba, por exemplo, já tem águas nas torneiras de algumas cidades do Sertão que não tinha água, e a população está um pouco alegre, mas sabe que a perspectiva é muito grande. Não há O processo de distribuição de renda foi diminuído este ano mais de 3 mil, o Fiéis está sendo negado, foi concedido, mas começa a negar as, as, as, as faculdades privadas. Elas estão, elas estão num caminho né, de, de crise mesmo, de crise econômica, porque o vão não dá sustentação, né? Num banco Fiéis, num, num banco Fiéis, né, o sistema capitalista, é, vamos dizer assim, do bem-estar social está sendo retrocedido. Há um, um sistema de domínio do mercado, né, de privatizações. É um processo em que o Estado será alixado, é um Estado fascista, ou seja, entrega às grandes corporações né, do mundo, em que os Estados Unidos e a China cada vez mais estão dominando tudo que você possa pensar. Agricultura, alimentação, vestiário, serviços... Tudo que você possa imaginar hoje, é, o mercado no Brasil, né, as atividades funcionais estão entregues a eles. Estão entregues. É, a burguesia brasileira completamente, é, completamente, vamos dizer assim, liquidada, aniquilada, melhor dizendo. É, eles, quem quer sobreviver, tem que associar-se a eles. É, há um processo vamos dizer assim, de autoestima cada vez mais diminuído no país, cada vez mais diminuído no país. A tendência é que esse, essa, esse, esse exército de desemprego que tem no Brasil, alcança 14 milhões hoje, aumenta ainda mais, né, com a partir de novembro, com, vamos dizer assim, a, a reforma trabalhista que vai ser colocada em prática, em que os contratos serão né, os contratos serão é, modificados né, a CLT praticamente será rasgada a carteira de trabalho né, os direitos os mínimos direitos serão alvitados mesmo e a grande classe trabalhadora né, principalmente no que diz respeito também que vai atingir muito, muito, muito que será a reforma previdenciária em que a maioria dos servidores públicos, a maioria dos trabalhadores, a grande massa de trabalhadores, milhões de trabalhadores, sentirão que não vão conseguir se aposentar, e irão para a privatização mesmo, para pegar uma parte da sua renda e vai ter que depositar. Você, classe média, que hoje, uma parte da classe média hoje está achando que a culpa foi do PT, a culpa foi do, dos comunistas. Preste bem atenção, minha gente, preste bem atenção. Quando começar a reforma previdenciária, vocês irão ver. Vocês, por exemplo, que recebem 15, 10 mil reais, pode, pode ficar na certeza, 30% desses valores, vocês vão ter que colocar na, na previdência privada dos bancos. Para poder, ao chegar aos 65 anos, sobreviver a uma aposentadoria um pouco digna. É isso que vai acontecer. É mais sacrifício de um processo fascista. Quem domina o fascismo é as grandes corporações, repito. As grandes empresas. Isso é o fascismo. Não há democracia, não há vontade do povo. A nação não pertence ao povo, minha gente. Não pertence a gente. Isso é o que é o fascismo. O fascismo, ele, ele não julga, ele condena pela mídia. A televisão é que manda. As mentiras, as mentiras são, são transformadas em verdades permanentes. É isso aí. Que nós estamos vivenciando nesse país. Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Maricélia Oliveira entrou, o Breno Dias também entrou. Juliana Félix disse que a riqueza da nossa Amazônia está sendo vendida para exploradores de ouro e outros minerais. É verdade, Juliana. Dá para perceber isso. Dá para perceber. O país é o rei da. é, a, é, o, é o maior, é o líder da biodiversidade. É a maior concentração de água do planeta. Nós somos, nós somos 12% a reserva de água doce do, do mundo. Né? O Brasil é um, é uma, é um quintal hoje do, do, do, né? do grande capital. É um quintal. É um quintal. E, e esse golpe aí, gente, essa derrubada, tiraram Dilma. E, e, e não há uma acusação, uma prova contra Dilma, minha gente. E hoje... Temer, um bandido na presidência, né, instalando esse processo fascista, ou seja, entregando o governo às grandes corporações, às grandes empresas que estão dominando o mercado. Né. Agora está sendo sacrificado as faculdades, né, os fiéis estão cada vez mais sendo diminuídos, há, um, há um processo de atraso de, do pagamento de, da, do fiéis, né, ou seja, a classe trabalhadora que precisa do fiéis para terminar o um seu curso superior não vai ter condições as universidades estão sucateadas, as verbas foram cortadas, né? esse processo de, de, é, de acabar com a previdência né? vai ser implantado no país. Né? A cada um de vocês da classe trabalhadora, a cada um de vocês da classe média, vai ter que tirar uma parte, uma parte dos seus salários, diminuir a qualidade de vida de vocês para que vocês possam depositar numa conta privada, no de uma previdência de um banco. Né? Os grandes bancos desse país vão continuar a lucrar. Né? As grandes empresas. Né? Isso é o Estado fascista. Eles dominam o mercado. Eles dominam o mercado. E nós estamos vivenciando isso, minha gente. Não há, não há como. 2018 está aí, há alguns meses para terminar o 2017. Não se fala em redemocratização, não se fala em eleição. A única coisa que se fala nesse país a toda hora, a todo instante, é a condenação de Lula. Porque Lula é um símbolo da resistência. Quer queira ou não. Porque Lula re, retoma a ideia de um governo de bem-estar social que aconteceu há oito anos atrás. A retomada de, do de desenvolvimento. Esse discurso contra a corrupção, minha gente, é um discurso muito antigo. Na década de 40, de 50, de 60, de 70, todos os golpes de Estado, a primeira bandeira era corrupção, prender, matar. E, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça nos olhos da população, minha gente. Não é possível. Quem não está percebendo isso? Toda hora, todo instante, as coisas aumentam, a gasolina já chegou a 4 reais, Ninguém pode mais andar de carro. Ninguém pode mais trabalhar. Né? Você Hoje só recebe... Se você receber hoje um dinheiro, né? o dinheiro já está comprometido. Você vai ao mercado, a um supermercado, você, você chega com mil reais, você pensa que vai fazer uma feira e só tira menos da metade da feira. Qualquer comprinha hoje é 300, 400 reais. As comidas se aumentam. As comidas são hoje são fabricadas pelas grandes corporações, né, pelo mercado, esse mercado aí que está dominando o, país, o mundo, o país. E vocês vêm falando aí, gente, de, de comunismo. Né? A culpa é, é só dos comunistas. Pelo amor de Deus, parem de ser cegos. Parem de ser cegos. A culpa é dos comunistas. Que comunista? Né? Comunismo não existe. Não existe comunismo no Brasil, nunca existiu. Agora, o que tinha era um governo popular, era um governo democrático, era um governo legítimo. Ruim com, Lu, com Dilma, pior sem Dilma. Está aí a situação. Né? O governo entreguista mesmo. As pessoas estão sendo sacrificadas a todo instante. Gente, pelo amor de Deus! Basta dar uma voltinha na cidade. Saiam do seu, da, da, do seu conforto. Dê uma voltinha na cidade. O que é que está acontecendo, gente? em todo canto, todos os lugares que eu chego em João Pessoa, no Recife, no Sertão, em todos os lugares, gente pedindo esmola, né? os pedentes, as levas de pidentes começam a, a ocuparem os espaços públicos, porque a fome está grande, a miséria está grande, e tem gente aí com discurso fascista, um governo um, um, querem re, o retrocesso, acha que tem que matar todo mundo, né? que pobre tem que ser condenado mesmo, né, que já nasce condenado porque como é que pode se você não dá cota se você nega cota se você nega bolsa família se você nega uma renda mínima o que é que vai ser um filho do pobre vai ser um marginal aí o sujeito vai na televisão tem que pregar bandido tem que se matar e as pessoas ficam aplaudindo esse tipo de discurso discurso fascista discurso mentiroso né, atingindo intelectuais Gente que eu achava da mais alta estirpe pregando esse tipo de coisa, gente. O Estado fascista, um Estado que as pessoas não respeitam ninguém, que negam os direitos, que as pessoas desconhecem os vizinhos, que desconhecem amigos, que viram inimigos ideológicos, com ódio, pregando ódio uns aos outros, que tem que prender, que tem que matar, né? Isso, isso, estamos num processo completo de alienação e a gente está percebendo que. Será que as pessoas não percebem que estão sendo, estão sendo dominadas mesmo por esse modelo fascista que está implantado, esse fenômeno que está implantado no mundo, minha gente? Preste atenção o que está acontecendo. Meu amigo Sérgio Botelho Júnior entrou novamente. O Frank, mais uma vez, teve uma intervenção dizendo que, que, temos, que, que, tem, que, que teme que nosso país volte a ser. Colônia estadunidense, para retro, retro, retroceder, desculpe, mais do que já retrocedemos. Né? A Lívia Oliveira também entrou. O, era, o, é, o nosso amigo é, Breno Dias, disse que, que o Brasil está no caminho da Venezuela. Não, gente, não está no caminho da Venezuela, Breno. Venezuela é outro discurso mentiroso, né? É outro discurso que a mídia utiliza né, pra, a, a favor dessa desse economia de mercado, a favor dessas grandes corporações. A Venezuela não tem nada a ver com o Brasil. A Venezuela era um atraso há 100 anos. Há 50 anos a Venezuela nunca foi bom, nunca teve um momento bom. Né? Teve um governo aí popular, que era o governo de Chávez, que o, pegou a única riqueza que ele tem é, é o petróleo e distribuiu alguma coisa para a população e nada mais. Nada mais, não tem nada, não tem nada. Agora, o que você não pode negar é que governos populares, por exemplo, Bolívia. Bolívia é muito mais pobre do que Venezuela. Ninguém fala da Bolívia. Lá está lá, está havendo uma prosperidade. É um governo dos pobres, é um governo diferente, mas não tem nada a ver com o modelo brasileiro. O Brasil tem, tem, tem riqueza intelectual, sólida, tem indústria tem a classe trabalhadora, tem uma juventude valente, né? tem pessoas inteligentes, capazes, não tem nada a ver com Venezuela, esse discurso de dizer que nós estamos no caminho da Venezuela. Como é que a gente está no caminho da Venezuela? Só realmente um retrocesso de, de, de, de pobreza. Só pode ser isso, a sua comparação. Que é um absurdo, é mais um modelo, mais uma mentira achatada no, na mídia. Né? Para justamente justificar esse modelo fascista que está sendo implantado pelo governo Temer. Quem não está percebendo isso, minha gente? É... Então é isso, Breno. Né? Eu sei que eu, eu acredito que você deve ter falado do caminho da Venezuela em razão, lógico, dessa pobreza. Mas eu enalteci apenas a... Vamos dizer assim, é, esse modelo que, né, de, de comparar né, o Brasil com a Venezuela. Não tem nada a ver. A Venezuela... O... Lá, lá não tinha poder judiciário, lá não tinha nada, foi sendo implantada no governo de Chávez, está lá a confusão, né? as elites lá querem tomar conta, mais uma vez, do país, né? reserva de petróleo mesmo. Gente, quem não está percebendo isso? Governo de, de Lula foi o governo da prosperidade, foi o governo que implantou uma reforma, é, uma reforma, vamos dizer assim, de ensino, né, que botou cota para todo mundo, que distribui renda, né, que as riquezas do país começaram a desenvolver, indústria naval, é, a questão da reserva de petróleo, do pré-sal. E aí o que aconteceu, gente? Os olhos do mundo abriram para o Brasil e houve né, esse retrocesso. Houve... É, Dilma estava, em, a economia estava em dificuldade, estava, mas nós íamos encontrar o caminho da democracia, nós íamos encontrar uma saída, mas o que foi implantado no, no país foi um discurso, um congresso nacional extremamente precário, né, em que a maioria do, desse congresso é feito, vamos dizer assim, aos grandes interesses dos grupos, do lobby, imediatista, né, a classe média imediatista, numa bancada vamos dizer assim, uma bancada que não tem compromisso com a população, mas tem um compromisso com seus grupos econômicos, os quais o elegem através do dinheiro. E a população é apenas, é apenas uma figura decorativa nesse processo. E o, o que aconteceu? Né? Aconteceu esse retrocesso. Né? Quem está vendo aí a, a, a, o que está acontecendo, gente, essas reformas que, que estão sendo implantadas e vão ser implantadas a partir de novembro, né? tudo isso não é nada mais, nada menos do que a volta né, ao estado é, de negações de direitos, né? Vão, a perspectiva é que eles queiram, mais adiante, é, tirar todos os direitos que estão na Constituição, né? É, nesse momento é até perigoso né, convocar a Assembleia Nacional Constituinte, porque é capaz de eles transformar o Brasil mesmo numa colônia mesmo, né? Nesse processo de neocolonialismo, esse, esse modelo neoliberal não é nada mais. Nenhum modelo do mundo deu certo. No, no, nenhum modelo do neoliberalismo deu certo. No, em, em qualquer parte do mundo não deu certo. Nem na Inglaterra, nem na Alemanha. Em nenhuma parte do mundo o neoliberalismo deu certo, gente. A não ser nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é o seguinte, eles são capitalistas, mas são capitalistas de dentro, de fora, de fora, de dentro para fora. Porque de dentro há um processo de socialização, há uma certa distribuição. É, é muito diferente, gente. É muito diferente. Esse capitalismo selvagem que os Estados Unidos prega, prega para fora. Mas para dentro não. Para dentro, eles têm uma sociedade de bem-estar social e segura a onda. Por dentro é uma espécie de socialismo, por fora, um capitalismo selvagem, né? um domínio do império mesmo. Como está acontecendo na China, por exemplo. A China, você pode dizer, não, a China é comunista, entre aspas, não é. É um, estado, é um Estado fechado, é um Estado em que tem um bem-estar social para dentro dos chineses. Mas para fora eles agem como, como império mesmo, né? como império. E esse Estado das grandes corporações está dominando o mundo. Né? Isso se chama, minha gente, Estado fascista. Isso é fascismo, entendeu? Isso é fascismo onde as instituições policiais onde as instituições do judiciário, estão entregues a esse modelo a esses interesses é o que prevalece entrou agora Jamile Antônia e a nossa amiga aqui do Face, então é isso minha gente é isso que eu queria passar para vocês né, de que eu tô muito preocupado mesmo né? com, com o que tá acontecendo no, no país né esse modelo é um modelo de avanço mesmo, né? estamos vivendo um retrocesso. Setores da classe média acham que vai vai resolver com com um governo fascista no poder, é eleito pelo povo, para legitimar esse processo de privatização, de entrega né, da nossa riqueza, de entrega do patrimônio público ao mercado. As grandes corporações mundiais que já dominam o mercado, né? na alimentação, até na carne, já dominam o mercado na parte da educação, na agricultura, né? no agronegócio, nos serviços, nos serviços gerais. O que você possa imaginar em serviços, o capital estrangeiro já está dominando por completo, as grandes corporações. Eles estão mandando, não há regra. A, democracia, a, a Constituição está sendo rasgada mil vezes, mil, em mil pedacinhos. Né? Aqui é que lá você tem um governo resistente a esse modelo, como é o governo do, do Mago, né? aqui de, na Paraíba, de Ricardo Coutinho, mas mesmo assim ele não, ele não vai segurar muita onda, né? porque esse processo é um processo que vem de cima para baixo. Né? É terceirização... Né? é negação de direito, é aviltamento dos salários, é previdência privada, é diminuição dos, dos seus ganhos, né? o seu salário vai ser diminuído mesmo, se quiser ter um salário, esse dinheiro só vai ter mesmo para pagar um pouquinho de alimentação, um pouquinho de educação, um pouquinho da moradia e, e nada mais, Tem dinheiro nem para botar mais gasolina nos carros, né? a população está aí, né? no governo de... De, de, de Lula, todo mundo tinha um carrinho, todo mundo tinha um carrinho, todo mundo tinha um dinheiro para botar gasolina, hoje os carros estão sendo quebrados, sucateados, pode, pode observar aí a quantidade de carros sucateados já circulando em, em, nos nossos espaços. A população está muito carente mesmo, a gente está num retrocesso, infelizmente, e as pessoas não querem ver isso, gente, que é esse modelo que está sendo implantado no país, que é um retrocesso, é um discurso midiático contra a corrupção, né? um poder judiciário, uma parte do poder judiciário entrega esse modelo né? de facetização do processo mesmo, né? a democracia foi, está sendo cada vez mais diminuída, as pessoas não respeitam a democracia, há uma generalização geral, né? que todo político é ladrão, todo político é bandido, tem que ser preso mesmo, né? implantar uma ditadura, uma ditadura fascista, em que as pessoas não podem ter direito à liberdade de pensar, não podem ter direito à liberdade de se organizar. Né? Tem que haver mesmo no modelo fascista é, a diminuição dos, dos salários dos trabalhadores. Né? Essa, esses direitos sociais conquistados têm que ser diminuídos para o governo fascista dar certo. Só uma parte da... da, da uma parte minoritária da sociedade é que tem direito, né? direitos consagrados, o Estado tem que ser deles, eles só têm direito a, a ter acesso à, à educação, à saúde, ao bem-estar, ao lazer, esses são esses, não é a população. Né? Nada de processo de distribuição de renda, né? o, o favelado tem que estar lá mesmo na favela, não pode haver nem sequer urbanização da favela, é né? um processo em que não tem falta, né? Não tem volta. Se continuar desse jeito, o Brasil não tem volta. O Brasil vai cair mesmo. Não vai retroceder aí a década de 60. Né? Vai retroceder a uma, a uma decadência econômica profunda. Profunda mesmo. As pessoas estão sentindo isso a cada dia. Godoy Neto entrou. Márcia Albuquerque, amiga de Bahia, que mora no Rio de Janeiro, entrou também. A Marta Joaquim, a... a a Eva, a Eva Luna disse que não perco suas explanações cheias de sabedoria, uma aula de conhecimento. E que isso... Muito obrigado, Eva. Você é minha amiga, é suspeita, mas lhe agradeço pelas palavras. Então, gente, então é isso que eu quero dizer a vocês. Dizer a vocês que estamos num processo né, de, de domínio mesmo do capital. Quando o capital é, mundial, ele, o sistema capitalista avança e avança de uma forma feroz, bruta, com seus tentáculos. A primeira coisa que aparece é o modelo fascista. Né? As grandes corporações dominam mesmo o mercado, dominam a mídia, dominam o poder judiciário, dominam o Congresso Nacional. Né? E esse modelo é o modelo da implementação do neoliberalismo, do mercado, das privatizações. É o modelo Mussolini, que foi implantado na década de, na década de 20, e 30 na Itália, e depois foi transferido para o novo modelo né, fascista do nazismo, na época, que provocou esse desastre mundial. Né, e as pessoas e as pessoas não percebem isso, gente. A poesia de Bertolt Brecht é muito, muito interessante. É muito atual. Né? Quando a classe média perceber que foi usada, né, que foi para as ruas vestir camisas da CBF, né? verde e amarela. Quando a classe média perceber que bateu o caçarola e daqui a pouco o governo Meirelles, né, esse governo de Temer, né? o modelo fascista, vai começar a tributar nas suas rendas, aí eles vão sentir, gente. Aí eles vão sentir. Aí eles vão perceber que está dentro do Estado fascista, né. O fiel já começa a ser atrasado, já começa a atrasar os fiéis, a classe trabalhadora que tem acesso à faculdade, não está tendo dificuldade. As faculdades, não sei, de forma heróica, vai resistir a, a, a, esse, a esse processo de, de negação, de não repasse do IFES, né Como é que o, as faculdades privadas vão, vão sobreviver a uma situação dessa, de negação? É, aí vem aí o modelo, a partir de novembro, da reforma trabalhista, em que as carteiras de trabalho serão rasgadas, mesmo, serão jogadas no lixo 60, 70 anos de conquista né? dos direitos trabalhistas. É uma coisa impressionante. E aí a gente ainda vê pessoas na rede social, porque a culpa são dos comunistas, daqui a pouco a culpa são dos democratas, daqui a pouco a culpa são dos cristãos. E vai chegar em você, chegar em você, meu amigo e minha amiga. E você vai dizer, rapaz, agora estão me mexendo até em mim, que eu estava defendendo eles, é a poesia de Bertolt Brecht. Né? Sem perceber, eles estão dominando tudo, invadindo. Né? As grandes corporações dos Estados Unidos, as, gr as grandes corporações da China, estão tá dominando esse país, né? esse modelo fascista das corporações. Já venderam o pré-sal, já estão entregando, já acabaram a indústria naval, as indústrias estão cada vez mais diminuído. O agronegócio está sendo dominado mesmo por, pelas grandes, as grandes companhias, grandes empresas do mundo. E a gente não está percebendo isso. Não está percebendo isso. Né? E ontem mesmo, né, o julgamento, né, essa farsa que é, que é o processo contra Lula, sem prova, sem nada, né, tem que condenar ele, porque, do ponto de vista, vamos dizer assim, é de uma perspectiva da democracia que vai acontecer para o ano. Lula tem que ser cassado, Lula tem que ser condenado. Se não puder aprender ele, bota ele numa prisão, numa prisão domiciliar, porque ele tem mais de 70 anos, ele não vai poder se candidatar. E não vai poder se candidatar, então elege qualquer um. Elege qualquer um que, desde que mantenha o Estado fascista esse Estado das privatizações, esse Estado das negações de direitos, esse Estado antidemocrático né, que está sendo implantado nesse país. Mas eu, eu, eu lhe garanto a vocês que o povo vai acordar. Vai acordar, vai acordar dessa letargia. Vai acordar. Né? E vocês irão perceber né, que não é fácil. Não é fácil. Em pleno século XXI... Não é fácil implantar um modelo fascista. Não é fácil. Está sendo implantado porque a classe política brasileira é burra, a classe política brasileira é despreparada mesmo do ponto de vista cultural. entendeu? A classe média é, não, não se organiza, não, não, não consegue se organizar diante né, de, é, de problemas de sobrevivência, de correr atrás, de batalhar, né, de pagar os seus impostos não tem chance nenhuma de, de, de organização. A classe trabalhadora está sendo alvitada, os sindicatos eles já tinham um processo é, de desculturação e agora estão tentando resistir, né? estão tentando resistir a, uns, a movimentos organizados em todo o país, no país. Né? Hoje, ontem, a gente percebeu né, que, a, que a população não foi para a rua né, para dizer não. Tem que haver um processo de justicialização mesmo dos políticos. Lula tem que ser preso, tem que ser condenado. Pelo contrário, eu vi que foi a população na rua e a Polícia Federal escoltando o juiz Moro. É, o juiz Moro está fazendo o quê? Está fazendo o seu papel. Está fazendo o seu papel. Alguns dizem até que ele, que ele fez cursos preparatórios nos Estados Unidos, né? na CIA, né? para implantar esse modelo. Né? Esse modelo, vamos dizer assim, de é né, de politização da, da, da, da justiça, de politização da justiça, né, escolher o inimigo, e o inimigo é o Lula, né, baixa, as pessoas chegarem lá e dizer o Lula é ladrão e não tem prova, mas Lula é ladrão, e, e, e chega às raias o absurdo da, da sentença de, por convicções, por achismo, por ouvir dizer, e é isso. Então, esse modelo está sendo implantado mesmo no Brasil. E as pessoas não estão percebendo, gente. Não estão percebendo. Isso será tarde demais, classe média. Para vocês perceberem que a partir de novembro, a partir de dezembro deste ano ainda, né, quando essas, os tentáculos desse modelo começarem a, a coloca, meter a mão no dia de vocês, né, de tanto sacrifício de, que vocês conquistaram, né, atingir as suas rendas, suas poupanças, os seus aluguéis, né? o dinheiro que vocês arrecadam é começar a ser tributado mesmo em outras palavras met meter o tentáculo do fascismo meter a mão no dinheiro de vocês e vocês olharem para trás mas o que, rapaz logo, logo nós logo a gente que a a apoiamos apoiamos isso está aí o modelo sendo implantado né? por que, que não tiram o não tiram o Temer por isso, gente não tem mentira por isso, né? Que ele está obedecendo rigorosamente né? o fascismo no país. Rigorosamente. Márcia diz que está muito descrente de tudo. Amava a política, agora tem um nojo. Então é isso, minha gente. Então agradeço e obrigado a presença de vocês, pela atenção. E até outra oportunidade se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, minha prima Rosa Marques Duarte, que entrou agora. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até outra oportunidade. Uhum.